Olá, aqui é o Bruno Pérez, hoje a gente vai falar sobre conversão, sabe o que é isso? Roda a vinheta, um alcoolino. Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, hoje a gente vai falar sobre... Hum, Conversão. Para você que tem acompanhado o guia todas as terças e quintas aqui no YouTube, a gente já falou sobre os conceitos principais de marketing, planejamento e agora a gente entra num novo módulo. Nos últimos vídeos que vão aparecer aqui no iCard, só aparecem no computador e alguns celulares, não aparece na televisão. A gente começou a falar sobre ferramentas de marketing e os canais de marketing. Então a gente começa a entrar um pouco mais na linha do marketing digital, focado para alavancar o seu projeto. Você está começando para você entender um pouco mais sobre marketing digital. E agora a gente entra no módulo os próximos vídeos falar muito sobre conversão. O que é conversão? Primeiro, pegando o um giz aqui, eu não quero converter ninguém a nada. Mas a palavra conversão vem de muito tempo sobre converter alguém a algo. Mas no marketing digital, eu só entrar em conceitos de palavras. No marketing digital a palavra conversão é quando você leva o seu público-alvo a realizar algum objetivo, então você tem o seu público-alvo, lembra? e você leva ele a realizar algum objetivo o que é esse objetivo? pode ser vendas? pode ser vendas, Bruno, pode ser vendas né? você realiza uma venda e o seu público-alvo faz uma compra ele pode apenas deixar o e-mail dele para se tornar um cliente em potencial então às vezes você pega o e-mail dele, Bruno isso é uma conversão também às vezes é preencher um formulário, às vezes é realizar uma visita numa página X, então pode ser uma visita qualificada para assistir um vídeo, por exemplo, que é uma view, ver um vídeo. Tudo isso pode ser uma conversão. Conversão é quando o seu público atinge algum objetivo que você Está procurando o que o seu negócio está procurando. Por isso, conversão não é apenas vendas. E como nós mensuramos isso? A gente vai falar mais pra frente nos vídeos sobre métricas que você utiliza para entender mais o marketing digital. Lembra que a gente falou sobre KPIs? Ó, vai aparecer aqui. KPIs e métricas e metas. Então, uma das formas de entender se a sua conversão está acontecendo ou não é através de algo chamado taxa de conversão, que vem do inglês conversion rate existem várias formas para mexer com ela, não vamos falar disso ainda você pode entender também o retorno sobre o investimento é uma das formas de entender se essas conversões estão gerando investimento retorno nesse investimento que a gente chama de ROI, Return Over Investment enfim, são várias... Existem várias outras formas e métricas para você entender se os seus canais estão convertendo ou não. O que é mais importante aqui na conversão é você entender, que a gente vai falar isso nos próximos vídeos, é que existe um funil de conversão, onde você vai atrair as pessoas, gerar interesse, você vai gerar desejo e as pessoas vão estar mais é a comprar o seu produto. Esse é um funil de conversão. Vamos falar sobre cada etapa desse funil. Existe o um modelo A, existe em vários outros modelos. E o importante é que, por exemplo, antes dele comprar, o seu cliente comprar, em algum momento ele vai se cadastrar, ele vai se tornar uma pessoa mais interessada no seu produto, que provavelmente está nessa parte aqui. A gente chama de lead. Vou falar sobre Lead nos próximos vídeos, um cliente com mais interesse. O que eu quero que você entenda aqui é que existem várias formas de conversão e como gerar conversão no seu site. Existem várias técnicas. A primeira delas é ter uma página de conversão, que a gente chama de landing page também, que aí pode ser página de captura. Vamos ter um vídeo específico sobre isso. Se já temos esse vídeo, ele vai aparecer aqui, depende de quando você está vendo isso aqui. Mas vamos falar sobre. Página de captura, página de conversão, uma página específica, que ela deve ser simples. E dá para você otimizar ela e melhorar ela através de testes A-B. Quero que você entenda que a conversão, às vezes, é um vídeo. Então, um vídeo bem feito, seu produto ser bem explicado. Então, a conversão é o objetivo final das suas campanhas. Então, entenda, procure entender qual que vai ser a página de conversão. Quando que é a conversão da sua estratégia? Às vezes, você tem uma primeira estratégia. Antes de ser a venda. Vou usar mais uma vez o nosso coaching de relacionamento da Croácia, porque a campanha, as campanhas de marketing eram bem complexas, bem longas. E isso era bastante interessante. Então, por exemplo, a gente oferecia e-books, vídeos, cursos gratuitos para gerar interesse no, no público. O público é muito amplo. Esse público é muito amplo. Quando a pessoa realizava uma conversão ali de e-mail, ela se tornava mais interessada, ela caminhava no meu funil. Ela baixava o e-book, recebia um pouco mais de informação, até que em um dado momento ela está pronta para receber uma oferta, para realizar... A compra, ou seja, vou realizar outra conversão que a vem. Então, o mesmo cliente pode realizar várias conversões dependendo da sua estratégia. Então, a gente tinha uma estratégia para o e-book, uma estratégia para o vídeo gratuito, uma estratégia para o clube de assinatura. São várias estrat estratégias que tinham taxas de conversões diferentes, retornos de investimentos diferentes. Certo? Quando eu trabalhava na ONU, no Unicef, a gente tinha processos semelhantes. A gente não podia simplesmente sair solicitando que as pessoas realizassem doações sem explicar para elas. Então, às vezes, uma conversão prévia era uma pessoa que estava interessada em nos ouvir, estava interessada em receber informações sobre o Unicef no Brasil. Isso era uma conversão. Num dado momento, essa pessoa estava apta a realizar uma doação. Se fosse uma doação contínua, uma doação mensal ou uma doação única, ou uma doação pontual para um desastre natural, para um evento específico. É uma outra convenção uma conversão. A gente fez uma campanha de vídeo, onde a gente queria espalhar uma mensagem. Ali a conversão era o número de visualizações e visitas que aquelas páginas e aqueles vídeos tinham. Então, defina muito bem qual é a conversão e em qual etapa o seu negócio está. Gostei da dancinha aqui, hein? Vamos falar ainda sobre landing pages, leads e vamos focar nos próximos vídeos sobre conversão para o seu negócio. Esse foi mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, me acompanhe nas mídias sociais, a gente tem o ideias de marketing no Facebook, a gente tem várias coisas bacanas no Instagram, lives e etc. No meu site brunobperes.com.br eu falo mais sobre marketing digital, sobre marketing, sobre storytelling. E você pode assinar lá para receber mais informações. Obrigado por nos seguir até aqui. Deixe o seu joinha se você está gostando do guia de marketing. Se inscreve no canal aqui embaixo, no sininho, para receber no seu celular todas as terças e quintas. Deixe seu comentário, como diz o pessoal aí fora, para fortalecer. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.